A gente vai embora e fica tudo aqui, os planos que tínhamos, as tarefas de casa, as dívidas do banco, as parcelas daquele bem que a gente comprou, só para ter status, a gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos, no cargo, na empresa, somos substituídos no outro dia. As coisas que fazíamos questão de não emprestar são doadas, algumas até jogadas fora, a gente vai embora. E o cachorro, que eu amo tanto, é doado para outra família. Logo, logo, ele se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados. Vão até o cinema. A gente vai embora. Se dissolve. A gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. E a vida aqui na Terra continua. Ela segue as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora. E as brigas, discussões, desavenças que a gente teve, tudo isso só serviu para nos afastar de alguém. Só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, maluco, como se a presença ou a ausência não fizesse a menor diferença. Aqui entre nós, não faz, somos pequenos mas a gente é arrogante, prepotente, metido à besta, é, quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera para morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais, talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço, talvez a gente esperasse menos dos outros, talvez a gente risse mais. Talvez a gente saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez quiséssemos mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com destino rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. E ainda tem em pressa. E o que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. E saibamos reconhecer e que realmente importa nessa breve passagem pela Terra. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora, Zulba. A gente vai embora e não dá tempo de se despedir. Não dá tempo de mandar o um e-mail. Não dá tempo de dizer boa noite, boa tarde, quanto eu te amo, quanto eu te quero. O seu valor. E você que me ouve agora, através das redes sociais, através da Rádio Tarobá, você possa falar para o seu pai, deixar cair por terra toda a maldade, rancor, atrevimento, todo o seu egoísmo, seu orgulho, nome seu pai, valorize seu pai, entre tantos milhares e milhares de homens no mundo, Deus escolheu ele para ser seu pai, então não é fácil, pode ser seu pai carrancudo, seu pai bravo, seu pai ignorante, mas ele também te ama, e Deus colocou esse homem essa mulher para te dar a vida. Não há outra forma. Então, se essa forma foi colocada, é que Deus te quis nesse lugar, nessa família. Agradeça. Agradeça por mais esta noite que vem chegando. Agradecer mais uma vez a cada companheiro, a cada amigo. Pessoal de Açaí, Uraí, pessoal de 1º de Maio, Sertaneja, Sertanópolis. Pessoal de Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Holândia, Arapombas, Abucarama, da Serra, ao pessoal também da aldeia indígena de Itamarana, um grande abraço a vocês. A minha querida e amada Londrina, sinta-se abraçada por esse velho boiadeiro. A todos os pais, aos pais que valorizam, aos pais que erraram, aos pais de acerto, eu espero ter feito pelo menos um pouco de toda a minha vontade eu, se chegássemos hoje no final da minha vida, eu me sentiria feliz, porque tudo que eu não tive, eu tentei, ao menos tentei, passar para os meus filhos. E espero que eu, tenha, que eu seja melhor, foi o meu objetivo, ser melhor para os meus filhos do que os meus pais foram para mim. Eu acho que a vida é essa reciclagem, e cada geração melhor do que a outra. Melhor no sentido de fama, de dinheiro, de poder, de conhecimento, não. Melhor no sentimento. Hoje o mundo está mais moderno, as crianças hoje são mais entendidas. Então, valorize teu pai, meu filho. Você que está aí, fique emburrado com seu pai porque você quer jogar. Você fique emburrado com seu pai pelo não, pelo sim, ou pela forma dele pensar. Foi assim que ele aprendeu e é assim que ele quer te ensinar siga o caminho do teu pai e da tua mãe que ele só quer o seu bem